A problemática maior, que eu acho, certo, que existe um grau de falta de capacitação para alguns jovens, né? principalmente os jovens mais carentes. Mas o que se nota também é que está acontecendo uma capacitação. Quando, quando acontecem os cursos profissionalizantes, esses jovens que moram em áreas que, em periferias, áreas que já são visadas por conta da criminalidade. Quando eles vão, na questão de entregar currículo, de buscar oportunidade, é um fato, isso a gente já comprovou isso em algumas conferências, principalmente a que teve agora há pouco, o empresário ele se nega a dar a, a oportunidade do emprego. Isso aí é um fato que está acontecendo. É, a, o, o investimento está vindo para capacitar o jovem, o jovem faz de tudo para se capacitar e, e o empresário está negando porque ele está agindo com discriminação de acordo da área onde ele trabalha, onde ele mora.